Olá, gente. Eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabune, entrevistando hoje ao Denis Meira, presidente da Câmara Municipal. Ó, Denis, é, está em vigência articulações, reuniões, conversações, no sentido de, de se eleger a nova mesa diretora para o bienio 2017-2018. Existe um grupo é, de oposição a você chamado G14. É, segundo se comenta, você não pretende ser candidato à reeleição, mas teria o Ronaldão como seu pretendente à sucessão. É, em que pese todas essas conversas aí, o que é que há de verdade? Bem, de verdade é que existem grupos reunindo. É, você tem 14, 15, 10, 11, 12, 10,5. Eu ia até falar de grupo de 10,5. <risos> Dois grupos de 10,5, imagine. E não teve ali doar, Não. Mas tem vereador que está com um peláuto <risos> Então, como diz você, é um peláuto cá. E aí isso é, possibilita ter meio. Mas é isso. É, nós, assim que fizemos, nós mesmos, buscamos conversar com os 21, com todos os vereadores. Uns foi possível, outros não. Alguns disseram, não, não quero nem conversa. Outros, não, foram... Mas o fato é que hoje está constituído aí dois grupos... É, público e notório. Nós temos reunido lá com o pessoal um grupo, a maioria dos vereadores eleitos e alguns novos eleitos, alguns novos né? É alguns nomes foram colocados nesse grupo nosso. O meu é um dos nomes que continua, né. mas não tenho vaidade nenhuma. Ronaldão é um outro nome, grande amigo, grande é, colega que a gente botaria nele de olho fechado. Idem para Cavalcante também, foi meu primeiro secretário, atual primeiro secretário da casa e tem contribuído bastante, ajudado, também está à altura para assumir a presidência da Câmara. Então, o no nosso grupo lá tem esses três nomes colocados e que não há vaidade por parte de nenhum dos dois, da minha, dos outros dois que eles têm dito, e eu estou dizendo aqui também de minha parte, nenhum dos três, há é, vaidade para assim, se não for eu, eu tô, estou tô fora, não existe isso. Por outro lado, existe outro grupo que tinha seis candidatos a presidente, depois começou a dar problema e parece que baixou para não ter nenhum. Aí eu não sei como é que vai ser uma presidência parlamentarista, como é que vai ser uma, uma mesa sem presidente, porque o outro grupo, algo que eu tenho procurado, conversando com alguns, ah, lá nós não temos candidato, nós temos. nós temos, nós temos três, e se vier mais e quiser colocar o nome, vai colocar, nós estabelecemos critérios, critérios para definir os nomes. Um dos critérios seria a própria, o próprio candidato retirar para apoiar outro. o Outro critério é de colocar para apreciação dentro do grupo. Mas, como diz assim, isso tudo são movimentações que ainda estão cedo. Né? A gente não sabe. Tem um divisor de água que teremos, talvez, amanhã, que é a definição de, de, de quem será o prefeito da cidade. Então, se o Fernando assume a prefeitura, com certeza ele vai querer influenciar na mesa, não vai ser como o Vani na primeira mesa. Né? É, ele, se bem que Vani até na primeira mesa não influenciou, mas o governo influenciou. Influenciou a minha eleição, eu, eu, eu, o governo ajudou. Né? Não vou dizer que não for, não vou ser hipócrita, dizer que não, não ajudou. É, porque quando o Vencerlau era vice-prefeito e estava lá ajudando, o ajudou. Então, o, o, o Fernando, eu acredito que ele vá, talvez ele não diretamente, mas as pessoas que trabalham com ele, ele vai atuar para fazer a mesa. Se não for assim, terá uma ou outra, os partidos irão. Porque se não for, se o Fernando não assumir, aí tem os interesses dos partidos. E os partidos, o próprio Fernando, grande liderança, que teve a maior votação da cidade, mesmo ele não sendo, ele vai influenciar o Augusto, o Azevedo, o, as pessoas, personalizando, né? mas por ela, atrás dela, estão os partidos, né? O PCdoB, o DEM, os, os, todos os partidos irão querer fazer a mesa, fazer as alianças, é, porque estará em jogo, então, a prefeitura e a sucessão. né? Se Fernando não for. Mas eu, nem, eu, eu acredito mais na hipótese de que o Fernando assuma, né? Mas vamos aguardar os acontecimentos. Na eventualidade é, dessa decisão de quem será o presidente da Câmara, é, é, não, não tivesse um acordo, porque lá no grupo que você pertence são três candidatos. Né? Tem o seu nome, tem o Ronaldão e tem o Cavalcante. No grupo que faz a oposição a esses três tem Beto Dourado, Babá Cearense... É Chico Reis e quem é o outro, rapaz? São... Ricardo Xavier. E Ricardo Xavier. Então, nós temos aí sete candidatos hum. para uma vaga apenas. A mesa é composta por seis membros. Hum. Você prevê alguma perspectiva de um acordo no sentido de não haver grupo dos 14, grupo dos 11, e sim haver um consenso entre os 21 vereadores para que a composição da mesa é, é, venha no contexto do que fora, por exemplo, a sua primeira... É, gestão, ou seja, não haver disputa, haver sim um... Eu, eu acho que esse de... era o melhor do cenário. Seria o melhor do cenário. Mas tem pra uma Itabu... perspectiva? Pra Itabuna, de minha parte, não tem problema nenhum. Sim, mas você tem articulado com outros grupos no sentido não, de buscar essa ontem, ainda conversando com o Babá Cearense e Júnior Brandão, na, na, no ato de assinatura do contrato lá da, do transporte, Ainda voltei a falar sobre esse assunto, ainda relembrei a Júnior. se lembra, Júnior, que a gente se falou na segunda-feira e que a gente tocou na, na hipótese de fazer uma reunião com todos os, os 21 e buscar um, um consenso uni... Entre nós e tal, tal. Eu lembro sim, mas tal, a gente começou, não foi possível. Mas eu acho que precisa ter vontade de, de pessoas para trabalharem para esse sentido. Né? É, de, independente. De minha parte, e eu acho que da parte do nosso grupo, não, haria, não, não, há, problema, problema. não, não há problema. De qualquer maneira, é, numa escala de 1 a 10, é, você vê qual nível de perspectiva para esse tipo de acordo no sentido de uma chapa só? Não, de, de minha parte. Não, no é... contexto do que você está observando, dos acontecimentos. cinco Metade para lá, metade, metade para cá. Você é. é bom político. É. Isso é bom político. Ronaldão <risos> Aldenis, é, eu espero, sinceramente, que, que você continue com essa conduta. Né? Você realmente colocou no poder legislativo uma nova roupagem, uma forma diferenciada de tratar com a sociedade de impor, consolidar a imagem do legislativo por conta de uma, de uma antecedência muito deplorável, né? E, e a gente percebe que você é muito transparente, você é muito de, de cumprir o que fala, e eu acho que Itabuna esteve bem durante esses quatro anos de você como presidente da Câmara, quando, no contraponto, infelizmente, não esteve bem com o Vani pre, como prefeito. Não se sabe por que razão esse resultado, mas, mas não deixou de ser uma referência, né? porque o que se imagina é que quando o prefeito é ruim, a Câmara é péssima, então você conseguiu desassociar essa imagem e porque a Câmara hoje tem uma imagem relativamente muito melhor do que quando da época dos líderes que o antecederam. Portanto, parabéns, parabéns pelo resultado e que você permaneça essa figura aí inteligente, com resposta muito rápida, muito pertinente <risos> e vamos ver o que é que vai ser essa eleição do dia primeiro se você será reconduzido a liderança da Câmara, ou se vai prevalecer a sua vontade de ser eleito alguém do seu interesse. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço aqui, cedido gentilmente por você e pela equipe. Valeu aí. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho a verdade e a vida.